Olá, meus camaradas! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Marco e estamos aqui continuando a cobertura do evento de Natal no DR. Já matamos o primeiro boss e agora nós vamos fazer a cobertura das tarefas secundárias. Aquelas tarefas que costumam ser mais chatas e repetitivas. Então, venha conferir comigo se as tarefas estão legais, se estão gostosas de fazer, se estão boas. Mas antes disso, verifique a sua inscrição nesse canal, cara. Esteja inscrito nesse canal ou você será pego pela doença afetosa dos animais de cascos fendidos, cara. O famoso chifre. E agora que você já está inscrito nesse canal e livre da cornidão, vamos para o vídeo. Muito bem, pessoal. Estamos aqui na primeira missão, Salve o Feriado. Estamos utilizando aqui a armadura polar com pouca vida, então temos que tomar bastante cuidado agora. À medida que as festividades se aproximam, vejo uma espessa cortina de fumaça. Os malandros estão estragando a festa. Eu tenho que proteger os aldeões, mas fazendo tudo sozinho, eles correrão ainda mais perigo. Eu preciso de ajuda. Vamos pedir ajuda. Fiquei concentrado tentando pensar em um milagre de Natal, com todas as minhas forças. Não aconteceu nada. Talvez seja porque eu mesmo seja um milagre de Natal. Já que também sou meio que um Papai Noel. Preciso pensar em algo específico. Fica aí a, a dica na cara. Seja o seu próprio milagre. Seja o seu salvador. Atrás de mim ouvi o som de um motor. Era um pequeno carro vermelho das antigas. Ele parou e o comerciante saiu dele. Ho, ho, ho. Você de novo, meu querido amigo. Vamos lá. As pessoas precisam de ajuda. Não há tempo a perder. Ixi, você que lutar com quem? Raposinha? Agora que o nosso dano aqui tá turbinado, tá? Bandido de gelo, boneco de neve. Presente suspeito. O que é que eu faço aqui, cara? Vamos pensar. Vamos matar logo quem tá na nossa frente, né? Matamos esse cara. Esse maluco aqui tem bastante vida, então vamos matar ele logo também. Isso. Ai, cara, erramos. É Triste. O que, é que a gente vai fazer? Eu vou tentar ficar fora da vista deles. Ficar aqui já na aba aqui de fugir. para caso dê ruim, a gente já foge. Cria uma distração. E agora eu coloco a raposinha aqui. Provavelmente ela tá protegida. Sim, tá protegida aqui. E encerro o turno. O que aconteceu? Ah, não, a raposa não! Aí, não pegou na raposa, cara. Ainda bem. E agora? Não dá pra acertar esse safadinho. Dá pra acertar esse curno aqui, ó. E o que aconteceu? Os dois ficaram stunados, tá? Então esse aqui tá meio tranquilo. Vamos vir aqui pra cá, ó. E encerrar. Congelou a cuca aí <risos> Ah, esse presente aqui vai sair Esse crequinho aqui, ó Vai vendo Vamos trazer a raposinha pra cá E morder esse presente aqui, cara Nossa, ele tem bastante vida Bora ver o que vai acontecer Morreu um. E... Puts Vamos jogar a granada aqui Não dá pra fazer muita coisa Então eu vou encerrar Errou? Que ruim de mira, bicho Morde Deixa a raposa aí quieta Encerra Agora ele vai me pegar, hein Nossa, velho, que pancada Não era pra deixar esse cara acertar assim, não, tá Bora finalizar logo aquele ali O que aconteceu? Ah, ele deu vida pra esse aqui E eu vou jogar um granado aqui pra não ter perigo, tá O que Eu tô tirando minha própria vida? Não é possível. Não é possível, cara. Eu achei que as minhas granadas elas não tirassem minha própria vida. Eu tenho essa habilidade. Então a gente tem que tomar cuidado aqui. Hein? Bora matar logo esse cara. De enrolação. Ah, seu cara lá. Olha, ele chamou um caramelo aqui. Que viagem, cara. <risos> Bom, a gente joga. Não dá pra jogar granada. A gente se move e aqui a gente joga a granada. Não, vamos atacar o caramelo, deixa pra matar ele com a raposa. Morreu. Então o nosso loot foi esse aqui, cara. Ganhamos picolés, relógio, cobra, barra de chocolate, alguns fogos de artifício, algumas tangerinas e um relógio de ouro. Beleza, bora catar esse aqui. Vamos ver como é que tá o estado da armadura. 89%, tá, tá de boa. Missão concluída. Cara, essa missãozinha me surpreendeu. Ela foi melhor do que eu esperava. Agora eu tô com medo das próximas missões decepcionar a gente. Porque costuma ser muito repetitivo. Mas muito repetitivo mesmo, tá ligado? Verifique se você está inscrito nesse canal. Dê o um like nesse vídeo, comente alguma coisa legal. Ou você será por hoje mesmo. Você vai só receber a notícia, cara. E até o próximo vídeo.